vou tomar o meu suco de larga. Eu já vou dormir. foi isso? Peraí. Anteriormente em Minecraft épocas, João e Luiz ouviram um tiro. Eles também entraram na casa do CJ, o chefão de lá. Acharam um corpo morto e ainda por cima, acharam um livro. Se você, se você instala, eles eram escolhidos. E a história continua. Caraca. Ah. Opa. Ah, e aí, cara? Oi, você Opa. é o João? Ah. Sim. É. é... Eu vou entregar sua pá. Ah, obrigado. Deixa eu dar o. É, você pediu essa pá? Pra mim enterrar um, um osso que era muito importante do meu, do meu cachorro. Ah, você ainda morreu ele. Ele tá morto. Ah, tá. Sinto, Sinto muito. Ok. Vai ser aqui que eu vou acabar. Okay. Bom, obrigado pela pá aí. Obrigado por escolher nossos claro. serviços. Claro, são melhores, hein? Valeu! Ah cara, tô com a pá já. Vamos vir aqui antes pegar esse livro. Ah, deixa eu guardar ele no um negócio. Oi, Luiz! Beijo, irmão! Mais aí? um dia! Claro! Eu já tô, eu já tô mais, mais carne. É, eu comprei essa pá É, pra, pra que, que, que você comprou, comprou essa, bodeguinha essa bodeguinha aí? Lembra do livro? Sim, ah, ah agora eu entendi. E olha, olha olha, olha aqui, ó. O que eu comprei. Ô, louco Eu posso, eu, comprei, é, eu, eu pego, pego é, você vai deixar de esse dinheiro de no seu celular aí? Não, mas esse é o celular. Esse é um celular estragado. E o outro é da minha esposa. Ah. É bom a gente não, não usar essa roupa agora, sabe? Uhum. Cara, eu, ah, já eu vou tirei pegar. Tem roupa aqui já que nós tá vamos usar ah, agora. Ai, não, eu vou deixar escondido. Cara, Cara você não, não tem banheiro, banheiro, não? É atrás. É. Até esqueci que faz um ano quase que eu não venho aqui, ah, tipo, a gente só, só se encontrava, né? Ei, vamos A gente vai ir num lugar, a gente vai... A gente tem que ir num lugar e, tipo, a gente vai demorar muito tempo, talvez. Talvez a gente demore anos, tipo, um ano, pelo menos. Desculpa. Desculpa. Tudo bem, eu fico aqui. Adeus. Toma eu cuidado, sei que... hein? Eu sei que a gente vai ter um filho. Tá ah, sério? Ah, sério. Você, você, você vai ser, ser pai, pai, cara? Vou. Ah. Olha aí, É pesadão! Você quer usar esse? Cara, não é bom é você guardar bem. isso aí? É pesadão, velho. Ah, melhorou. Você vai usar armadura agora, agora, cara? cara. É vamos é entender não, vamos... porque você tá ligado que tem um vizinho nosso que tem um guarda, né? Que fica lá fora, é ficar vendo em câmera de segurança. Então é melhor não, é melhor só quando a gente chegar lá na Grove Street mesmo. E se eles acharem que a gente tá fazendo alguma coisa, sei lá, tipo... Errado ir pra Grove Street. Opa. Eu esqueci que... Ah, você não lembra que eu, eu liguei pro policial, daí eu falei pra ele avisar pros outros sobre isso. Melhor é... ou... Oh. De que a gente tinha ido investigar o caso lá, porque a gente já... que eu falei que meu tio era caçador, então eu sabia um pouco dessas coisas. Como se proteger e tal. tá, eu esqueci aqui a propriedade de um cara, né, mano? Vamos estar baixado aqui. É que era uma barbearia só que não sei se o cara tá vivo ainda. Eu acho que ele ainda tá, velho. Ah sei lá, parece tão abandonado aqui. Não tem ninguém na cozinha. Uhum. Não é aqui. Tô vendo não, barulho. estranho por ele ainda. Oh, eu tô Será vendo... que não tem o que fazer não? Ah, ele deve estar tá vigiando. né? Oh. Olha esse lugar. Parece que foi alguma coisa enterrada aqui. Será que era aqui? What? Eu vou acabar. Mas não tinha nada aqui quando eu gente veio da outra vez. Eu. Eu. Eu também não vi. Que estranho. Será que. <risos> eu te ajudo. Ah, a pá quebrou. Ela tá quebrada. Ah, então ela não vai servir quase de nada. Eu fico com ela. Ela tá quebrada. Eu sei qual é. Que isso? Que é isso? What the fuck? Ajuda a gente! Desculpa, mas eu não posso. Eu não sei, o que, que, que, que aconteceu? aconteceu? Isso é lava? Ah, vocês vindo para aqui e me respondam! Oh. Eu não posso dizer isso. Ok, né? Luiz. Pelo um portal? dos meus ovos. Isso é o que? Um portal ou é um... sei lá? Cara, isso parece um portal. Só que que vai... Ah, caramba! O que, que vai acontecer se a gente entrar nele? Peraí! Não entrem! Por quê? Eu não posso falar, mas só não entrem. Não acredita nela, vamos entrar. Só vamos só vestir é a armadura. Mas será que a gente vai... O que que... Tá na hora. Putz... Ah! Tchum! Ah! Que lugar é esse? Hum? Ah! Eita! Amei hum. hum. Deus! Que, que... Que que são vocês? A gente somos os que destruíram essa terra! <risos> que povo lixo! É Por que tá assim? A gente Nossa, tá, nós tá nós no subsolo? Caramba, eles têm voz tão diferente, mas são tão iguais! Eles parecem... Eles são amigos? É, a gente entrou em um portal. Ai, ai. Se tiver. vocês talvez entraram no portal. Que levou vocês para esse futuro. Isso aqui é um futuro? Uma outra dimensão? Não é o um futuro. Credo. Guiana? Que... Não vamos dizer. Ok, então se preparem pro machadão! Ah! São malditos de merda! Ah! acham que tem muita gente assim? Claro! Ah! Droga! Droga! João! Onde eles foram? Acho que eles fugiram, né? Eu acho que sim, porque eu dei um tiro. Eu também dei um tiro. Não, mas eles são muito fortes. Opa, uma tocha. Dois... Tem uma tocha sim. e ela, ela consegue eliminar. Ele... Aqui é muito sim, escuro. Sim, na cabeça deles eles morreram assim. Ah, também que eles não são igual zumbi, né? Cara, aqui é muito escuro. <risos> então, as únicas coisas que parece que sobreviveram foram esses cogumelos. Olha mas isso! Tá tudo... Isso parece alma! Isso aqui é igual a areia movidiça, João! Corre! Sim, mas... em vez de... Eu já Ela... vi uma no, na nossa época mesmo, era igualzinho a areia movidiça quando eu estava caçando com meu tio, tinha uma dessa na floresta. Igualzinho. Cara, isso é lava verdadeira? O que esses caras fez? Eles fizeram o teto... Nossa, velho... A gente tá lá debaixo da terra? Mas isso é, isso é resistente a fogo. Cara, isso Olha. Quanto. Fogo. Caraca, velho.